Ei, se você está de quarentena e não tem de onde tirar renda, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu vou te dar dois caminhos para que você consiga ter renda sem sair de casa. É fato que estamos passando por uma crise de saúde pública muito forte, e a maioria das pessoas que estão dentro de casa de quarentena, estão sem saber de onde tirar renda para o seu próprio sustento, até mesmo para comprar a própria comida. E como eu trabalho de casa já tem seis anos, é meu dever ajudar o maior número de pessoas possíveis a superar essa crise. E olha, sem enrolação. Assista que vai ser direto ao ponto. Existem vários caminhos para se trabalhar de casa, mas nesse vídeo eu vou focar em somente dois, o afiliado e o produtor digital. O afiliado, ele tende a ter um lucro muito mais rápido, pontual, para quem está precisando agora. E o produtor digital, ele te dá muito mais lucro com o passar do tempo. Ou seja, afiliado é mais rápido, porém ele tem um lucro médio. Produtor digital é mais devagar um pouco, porém você pode ter um lucro astronômico. Confira que eu vou te mostrar em detalhes. Eu vim para a tela do meu computador para ficar mais rápido e a gente ir para a prática logo. Afiliado. Afiliado, segundo o Hotmart, é alguém que deseja receber comissões, indicar e promover produtos de outras pessoas. Em resumo, você ganha para indicar clientes para alguém alguma empresa, ou algum produto, ou algum serviço. Você lucra em cada indicação que você faz. E o que, que você faz para poder virar um afiliado? Como que você pode fazer para virar um afiliado? Primeiro de tudo, você vai precisar entrar no site Hotmart. tá aqui, hotmart.com. E vai vir aqui e se cadastrar. Você vai, primeiro passo, então, fazer o teu cadastro. Após fazer a sua conta, você precisa fazer o login. Eu estou aqui logado numa uma conta antiga minha. E eu vou mostrar para vocês. Essa conta eu nem utilizo mais. É só loguei para mostrar para vocês como funciona. Você vai precisar vir aqui em Mercado. E escolher um produto no qual você quer se afiliar. Tem vários produtos. Você pode simplesmente clicar num produto que você tenha afinidade, que gostar. E solicitar a afiliação, afiliar-se. Eu recomendo o meu produto, claro. Eu pago uma comissão de 50% para quem vendeu o meu produto. E essa comissão vai direto para sua conta. Você, eu vou deixar o link desse produto aqui que eu estou recomendando na descrição desse vídeo. Basta você clicar, ele vai aparecer aqui nesse canto para você afiliar-se. E você simplesmente clica e solicita a afiliação E vai funcionar, ok? Depois que você fizer isso, você precisa divulgar nas mídias sociais. Como que você divulga? Eu vou vir aqui, estou dentro do Hotmart ainda, tá vendo? Eu venho em produtos, sou afiliado, então eu vou procurar os produtos que eu sou afiliado e você vai procurar aqui os produtos no caso o meu produto é o plano B então você precisa procurar ele aqui que é o que eu acabei de te indicar você não vai ter vários só vai ter esse produto entrou aqui no produto plano B eu tenho aqui um link da página de venda do produto basta você copiar esse link com esse código que é o seu link de divulgação tá e você divulga esse link para as pessoas para quem você acredita que possa comprar esse produto e você passa o trabalho de indicação Toda vez que alguém comprar pelo seu link, você ganha uma comissão. No caso, essa comissão é de R$133. E para te ajudar a trabalhar dessa forma como afiliado, eu e o meu sócio, a gente criou um grupo gratuito onde a gente vai dar suporte para quem quiser desenvolver esse trabalho de afiliado, indicando o nosso produto e coisas assim. É de graça esse grupo, tá bom? Então eu vou deixar também aqui na descrição o link do grupo de apoio é um grupo de WhatsApp, de apoio no qual a gente vai auxiliar e tal, ensinar como camuflar a link como fazer a venda em si como afiliado. Se você deseja trabalhar como afiliado, gratuito, clica no link aqui e entra no nosso grupo, beleza? E depois disso, eu venho então para a segunda forma. A segunda forma é você ser um produtor digital. Como assim? O que é ser um produtor digital? Segundo o Hotmart, o produtor digital é qualquer pessoa que é especialista em um determinado assunto que interessa a outras pessoas. Tenha vontade de distribuir esse conhecimento e faça isso, e faz isso através de conteúdos online que agregam valor para que essa pessoa cumpre esse conhecimento. Vamos falar de uma maneira mais simples? Um exemplo de o que é um produtor digital, uma pessoa que vende um conhecimento que ela tem. O que, que seria isso? Você sabe fazer treino de... para emagrecer na sua casa, sem precisar trabalhar, sem precisar ir para academia. Você pode gravar um treinamento sobre esse assunto, se você é um profissional da área certificado, você pode gravar um treinamento com isso e vender esse treinamento. Ok. Ah, mas eu não sou certificado, então eu não quero vender esse tipo de produto, e etc. Então você pode criar outros cursos online. Por exemplo, um curso de como consertar celular, um curso de como editar vídeo, ou como passar em concurso público. Vários modelos de cursos. Existem cursos de tudo, gente. De tudo mesmo. Como fazer crochê, e etc. Se você sabe ensinar, você pode vender esse conhecimento através da internet. Agora, por que eu estou falando dessa forma? Qual a vantagem de ser um produtor digital? Eu falei dos afiliados, o afiliado não tem tanto trabalho, ele simplesmente divulga o produto de alguém e ganha comissão. Perfeito. Agora, qual a vantagem de ser um produtor digital? As vantagens são simples. A primeira vantagem é que você vende o seu conhecimento. Você vende o que você sabe, é conhecimento. Então você vende o seu conhecimento. Simples. Segundo ponto. Depois que você grava esse treinamento, depois que você grava esse treinamento, você pode vender ele milhares de vezes. Você vai vender essa cópia várias vezes, porque é um vídeo. É um vídeo gravado e você pode vender quantas vezes você quiser, sem aumentar os seus custos. Isso é muito bom, porque você tem um resultado muito melhor. Agora, a terceira vantagem para poder vender como produtor digital é que você coloca os afiliados para venderem para você. Imagina só você com 100 pessoas vendendo o seu produto, 1.000 pessoas vendendo o seu produto como afiliado. Você dá uma comissão para as pessoas, que são os afiliados, e essas pessoas vendem o seu produto. Só que o outro lado é, você também está ganhando. E como o produto é digital, você não tem mais custos. E suponhamos que você tenha 100 afiliados. Cada um faça uma venda por dia, você tem 100 vendas por dia do seu produto. Será que isso é lucrativo? Eu vou mostrar para você o que eu fiz. No ano de 2019, eu criei um treinamento chamado MMN Digital e eu coloquei dentro da plataforma Starter. Estou aqui dentro da plataforma de venda que eu utilizei então vamos lá de janeiro de 2019 até 31 de 2019 e ó tá aqui o produto buscar eu tive 377 mais de 370 mil reais em faturamento em um ano vendendo esse mesmo produto e será que isso vale a pena será que é bom vender como produto digital Acabei de te mostrar um dos meus produtos eu tenho mais outros seis produtos e eu o objetivo de mostrar aqui não é para gabar nem nada, é só para mostrar que é possível, é real, você também consegue. Agora, se você quer se tornar um produtor digital, quer criar um produto mesmo, colocar para vender, e colocar vários afiliados para venderem o seu produto, afiliado é de graça, você coloca lá e várias pessoas podem vender o seu produto, indicar e etc, desde que eles gostem. Se você quer se tornar um produtor digital mesmo, eu tenho um treinamento completo que ensina as pessoas a criarem um produto digital, do zero ao avançado, para que você fature pelo menos uns 3 a 5 mil por mês, no mínimo, no mínimo você já vai faturar uns 3 a 5 mil por mês vendendo um produto próprio como produtor digital. Basta você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. E como você assistiu esse vídeo até agora, eu tenho um cupom de desconto para você, caso você queira entrar no meu treinamento. Basta você clicar aqui embaixo, o cupom é MINARE10 e coloca lá o cupom no checkout na hora de fazer o pagamento que você vai ter um desconto no seu pagamento. É um presente para você. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com seus amigos. Vamos ajudar as outras pessoas a criarem um negócio online, a venderem, a saírem dessa crise, a superar essa crise mesmo. ok? Os links, todos os links vão ficar aqui na descrição. Então, um forte abraço e nos vemos por aí.